Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai analisar a tabela do Rally de junho e os novos adereços do mês e o novo acessório do mês. E eu digo a gente, não só eu e você, mas também, eu não sei se tá acontecendo isso com vocês, eu acho que tá, acho que é um problema geral, aqui em casa tá sem água, ela, ela vem a água, daí ela vai. E eu não vou lavar meu cabelo, né? Gente, eu tô tomando banho, tá? Calma. Tem chuveiro elétrico, mas eu não vou lavar meu cabelo. Paga da caixa, sendo que eu nem vou sair de casa. Então, hoje, quem vai analisar a tabela nova vai ser eu, você e meus baby hairs. Já que baby hairs tá na moda. Gente, junho. Se você tá aqui no canal faz um tempo já, um tempo tipo um ano, ou se você me tem no Facebook, enfim. Junho é o mesmo meu aniversário, eu faço aniversário dia 26 de junho. Dessa vez eu tô avisando bem antes, né? Da outra vez eu avisei acho que no mesmo dia, falando, gente, hoje é meu aniversário e tal. E eu tô avisando antes, assim, sim, eu sou canceriana. Não sei se isso diz muito de mim, eu acho que diz que eu tenho ascendente em câncer. Então eu sou duas vezes canceriana, não me hein? Vamos ao que interessa, que é o Covet Fashion, que às vezes nem interessa muito, né? Vocês estão aqui às vezes só pra me ver xingando as peças, falando que coisa horrível. Eu não gosto disso, que acessório feio. Eu vou falar pra vocês que hoje, assim, a gente pegou um recorde, porque, ó, é dia 1 hoje. Se esse vídeo foi postado no dia 1 por favor, me deem os parabéns. Nem os méritos pra mim de estar tá, finalmente, depois de tantos meses, gravando e postando no mesmo dia. Tudo bem? Que eu postei vídeo sábado, não postei domingo e tudo mais, mas enfim, né? Não vamos entrar em detalhes, eu tô me regimento aqui. Mas hoje, gente, eu vi o acessório. Cara, eu tô, tipo, em quatro grupos de COVID no meu celular. Eu juro que eu abri um grupo que nunca manda e tava lá assim, ó. Pá, o acessório. Eu, eu, gente, eu ativei o rally hoje assim, ó. Ali feroz. Então, eu tomei muito cuidado. A tabela em si, eu não vi. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Não sei. E o acessório, eu só vi uns pedaços dele, assim, tipo, uns trecos saindo. E as pessoas falando dele. Então, agora, vamos ver. Ai, eu tô ansiosa. Ai, meu Deus do céu, Jesus amado. Gente, gente, tá preenchido. Tá mais preenchido que todos os outros meses que a gente viu. Vocês viram isso? Não tô vendo acessório, tá? Não tô vendo. Olha só, tem confetes, gente. Que coisa fofa. Ah, assim, isso aqui parece uma lápide, o primeiro do, do, da visão que eu tô tendo aqui. Mas eu gostei que ele tá mais preenchido. E não sei se vocês viram, mas é de presentes, porque é o mês do meu aniversário. Então agora... Vamos tapar aqui, ó, virei pra baixo o celular e vamos levando, subir, tá rodando, tá rodando, não vi nada. Vamos ver a primeira bolsa pequena, que é sempre a melhor bolsa, na minha opinião. Vamos lá, né? Ó, esse vestidinho assim, eu tô muito feliz que ele tá voltando, porque eu gosto desse vestidinho assim. Nossa, que vestido feio gente, não. Ah, tem umas coisas esquisita aqui, hum, eu tava esperando mais, eu vou ter que admitir. Ai, que bonito esse vestido dourado. Ó, vestido dourado, gente, muito bom, ganhei esse vestido. Nossa, tem uns vestidinhos bonitinhos aqui Mas blusa feia Ah não, essa marca que a gente não usa nada Chapéu, maiô, calça, óculos Nossa, gente Assim, as coisas não tão bonitas Maravilhosas Mas elas estão bem úteis, eu, eu gostei E o desenho da lápide Esse é meu presentinho Vamos para bolsa média agora, que só tem coisa feia toda vez. Meu Deus, Terani. Gente, eu amo Terani. Amo. Eu amo Terani Couture. Amo. Eu descobri que eu sou completamente apaixonada nessa estação, que eu saí comprando muita coisa deles. Daí depois eu fui ver umas coisas de outras estações que eu tenho. E eu tenho muitas coisas deles. Coisas caras, que eu guardei dinheiro pra comprar. Eu gostei desse último aqui. Liz Spagnoli, eu cansei da senhora. Você só serve pra eu maximizar minhas coisas. Camila também. Tá saturado, entendeu? Na minha opinião. Essas blusas social, bem raro usar. Ai, ah, pouca coisa. Só gostei do terane. Next. Isso aqui é o presente pra mim. Eu só vi as pessoas falando de acessório, então eu não sei se essas coisas são muito impactantes. Vamos lá. Laura De Witch. Duas coisas. 17.500 e 17.900. Nossa, tá descendo esses valores da bolsa. Eu quero 18.000, quero 19.000. Um ver. Não acredito nisso. A coisa mais cara dessa porra dessa bolsa é um brinco. Um, não é nem duas coisas. Ai, gente, isso me cansa, isso me deixa triste. Mesmo no aniversário, a COVID faz um esforço. Vamos ver o acessório agora: Sol Warrior. Isso aqui tá me lembrando um cocar, tá me dando cocar vibes. Tá me dando nada de Warrior vibes. Isso aqui é, tipo, bem índio, assim. Uma coisa mais pouca rontas. Vamos ver, eu sei qual cabelo é aquele ali. Eu tenho esse cabelo. Vamos procurar os níveis dele. Ver de perto, né? Porque. Ah, e esse, esse é novo que saiu, gente. Calma, preciso comentar. Coisa mais linda esse. Poxa, eu achei bem muito. Não tem mais nada com ele. Eu achei que tinha mais coisa. né? que tosco. Tá, acessórios. Não. Cabelo Jéssica. Cadê o cabelo, Jéssica? Aqui, ó. Sol Warrior. Gente, ó. Tá vendo esse acessório? Esse aqui tem uma mesma vibe. Tem... Os dois têm o mesmo cabelo, tipo. Nossa, aquele cabelo tosco ganhou esse acessório. Ó, oh, o que eu tenho a falar? Que eu tenho tudo? Ok. Ok. Bom, os níveis aparentemente estão bem, assim, esquisitos, não sei o que dizer. Tá, vamos analisar aqui o acessório. Ele tem pouquíssimas variações, normalmente ele, os acessórios tem de dois a três tipos diferentes, né, cores e coisas diferentes, e esse aqui tem um tipo, gente, não adianta falar que é dois. Porque um tem esse, essa aurelinha aqui e o outro é só isso sem aurelinha, entendeu? Ah, não. Aqui do meio é diferente. É uma aurelinha fechada. Mínimas variações entre eles. Mínimas. Os níveis estão legais, assim, mas... Se for pra colocar 1, 10, 38, 42, 49... Por que que não coloca 1, 8, 16, 25... Cara, faz mil anos que eu não vejo um acessório que tem cabelo nível 20. Desapareceram? E assim, esse acessório parece ser gigante. Tipo, eu não vou colocar ele de capa... No grupo do Facebook que eu não vou conseguir recortar. E o que eu penso de acessório gigante? Olha o tamanho da nossa telinha, gente. Eu vou pegar um acessório gigante aqui pra gente ver. Olha, mano, esse acessório aqui, só desviando um pouquinho. Olha que legal, ele tem níveis maravilhosos, nem tanto, esquece. Do 9 até o 43, sacanagem. Ele tem várias variações e não são só cinco cabelos. São vários cabelos, e isso é muito legal. Eu sinto que tá faltando muito cabelo. Cara, se todo mês o COVID lança um nível novo, todo mês ou a cada cinco meses, o número de cabelos que vem num acessório deveria aumentar. Deveria ser exponencial. Não digo que deveria chegar a 10. Na verdade, deveria sim chegar a 10. Mano tem tipo 85, 86 níveis e 5 cabelos. Como que você vai escolher 5 cabelos de 86 níveis e ainda assim agradar todo mundo? Você nunca consegue agradar todo mundo. Mas com 5 cabelos a probabilidade é bem baixa. Usar o mesmo cabelo, o Lobby e lá, toda vez é chato. Botar um acessório parecido no mesmo cabelo é chato. Ó, eu vou pegar aqui um acessório grande pra vocês e eu vou mostrar o que acontece, né? Voltando ao que eu estava falando. Esse aqui é bem grande. Meu, ele, ele tem uma pontinha que sai do layout que a gente tem pra jogar. E eu não acho isso nada legal, porque... Esse aqui mesmo de unicórnio, cadê? Ele tem os glitter e tudo mais e... Às vezes, dependendo, não cabe na pessoa. Cadê o outro? Ó, tem uma fadinha que fica aqui no canto, sabe? Eu não gosto muito desses acessórios gigantes porque eles não cabem na tela. Tipo, Covid, é tipo você mesmo que fez essa tela, é isso, sabe? Eu tava esperando uma coisa colorida, vou admitir, que eu, quando eu vi o dourado eu fiquei meio... Hum. Eu tava esperando uma coroa de flores colorida. Ou um acessório futurista. Meu, como eu quero um acessório futurista? Toda vez tem desafio futurista e não tem um acessório futurista pra gente usar. Vamos ver agora os adereços. Vamos lá, então. Que adereços que a gente tem? Eu gostava... Ah, não! Esse trago... Ai, me dá uma agonia esse negócio. Sete balão. Gente, eu acho que eu entendi. Faz sete anos que o Covid existe porque ele começou em 2013. E tá tendo um monte de coisa falando de 2013. Então eu acho que junho é o mês que o Covid nasceu. Eu também nasci nesse mês, então o Covid tá fazendo uma festa pra mim e pra ele. Black. Ai, esse balão tá bonito. Mas, ó, fica cortado. Isso aqui é muito chato. Ai, eu... sério, aquele balão me dá arrepio. Buquês. Ah, isso aqui é novo. Eu nunca achei que eles iam colocar cigarro. É um holder, na verdade. Não tem nem um cigarro dentro. Esquisito. Hum, isso aqui já apareceu alguma vez, não? Ah, isso aqui voltou Isso aqui ficou Isso aqui, ok Ai, que vai ter bastante desafio da terra agora, né Bom, vamos ver então nas costas Pra gente ser decepcionado uma vez só Ué, mas isso aqui já não tava aqui? Covet O que tem na frente? Um bicho, né Ai, ficou essa mala Que bom que ela ficou porque eu não usei Chorrão Ai, que fofo Que lindo esse gato, meu Deus Bom, gente, eu acho que é isso, né? Não tem série pra gente analisar. Só tem a tabela do Rally de aniversário, feliz aniversário, Covet. E os adereços, feliz aniversário, Covet. E é isso. Você quer ver, gente, que eu vou soltar esse vídeo, vai dar dois dias vai vir uma série? Essas coisas acontecem comigo, sabe? Eu, eu gravo o vídeo no dia seguinte, pá, atualização do jogo. Enfim, gente, essas foram as minhas, as nossas opiniões Sobre a tabela do Rally de Junho, toda festiva, aniversária, igual eu. Meu aniversário, eu não sei exatamente que dia que o Covet nasceu, parabéns Covet. Obrigada pela festa, a gente tá fazendo festa juntos, né? Eu acabei de ter uma ideia. Gente, eu acabei de ter uma ideia. O que vocês iam achar de eu fazer uma live de aniversário? Eu nem sei como que eu faria isso, mas eu posso dar um jeito. Já que quarentena, né, eu ia fazer uma festa super legal e agora não pode fazer mais nada. Então, o que vocês iam achar? Vocês iriam comparecer ao meu aniversário? Pode até ser uma chamada com várias pessoas conversando, ao invés de uma live. Se bem que live todo mundo consegue entrar, né? Então, enfim, podemos pensar uma ideia sempre se Falem a sua opinião. Também me fala a sua opinião sobre a tabela e os adereços, o que você achou. Ninguém nunca fala dos adereços, gente. Vamos, vamos falar mal dos adereços também, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau!